Pronto gente, aqui chegamos aqui praticamente na esquina da praça que nós estávamos caminhando, né? Estávamos procurando. Aqui mais uma belíssima casa super antiga, restauradinha. Para quem gosta de casarão antigo. A maioria delas estão todas reconstruídas, bonitinha, ao seu modelo original, né? Cartório. É, aqui é o cartório, é isso? É o cartório de nota. Olha só, ainda em uso, né? Essa aqui é a praça. Da Ponte. Tá, vamos caminhar, vamos, vamos entrar nela, mostrar um pouquinho pro pessoal, né? Aquela é, lá aquela era a Praça, aqui é a Praça da Fonte. É, aquela lá é a central, não é isso? É, aqui é a fonte. Praça Central. Vamos cheio de árvore. Nosso amigo Juliano aqui nos é, auxiliando, né? Porque é. eu não conheço muito bem a cidade, às vezes eu venho aqui filmar, mas me perco até às vezes. Olha aqui, Sim. olha o sossego que tá isso aqui, gente. É um Tranquilo, né? Paraíso, né, Juliano? É um paraíso, velho. Isso aqui, fa falta um cara fazer campanha para nego casar aqui, né? Não vou falar quem é que tá precisando casar, não, né? <risos> Nem fala. <risos> e mas aquela fonte tá seca, roubaram a água, Juliano? Ah, de vez em quando tem água, de vez em quando não tem água. Olha aí o tamanho da praça, gente, é, é o que mais tem aqui, é praça. Se tivesse dinheiro e botar em praça, os paraísenses aqui estavam sossegados, viu? Apesar que o povo aqui tá melhor que nós, né? Ó, oh, e, e tem alguns vídeos do meu canal que tem alguns pontos turísticos lá, aqui de paraíba também Isso, aí aqui, ó Ó lá, vamos chegar perto daquela fonte, vamos ver se tem água, você vai dar uma ponta lá, Juliano? Não Mas por quê? Eu queria dar uma ponta lá, mas não, não deu certo Mas se você der uma ponta lá, cê, a água sai tudo, hein? É, ué, pesado ver que você tá? Oh, oh, oh, oh. Mas você consegue subir ali, né? Eu sei, <risos> vamos aproximar, vamos aproximar, aproximar. Aqui, olha aqui, olha aqui, olha mas tá verde isso aqui. O que, que esse povo tá arrumando? Olha isso, rapaz. Isso aqui é reservatório de dengue? Rapaz do céu, a cidade é tão bonita. E você achar um negócio esquisito esse aqui? Meu Deus do céu, olha aí, gente. Olha, olha que céu bonito que tá hoje. Tá um pouquinho abafado, mas ah, imagina. É Olha, tudo rodeado de... É um belíssimo lugar, né? É. Belíssimo lugar. Tranquilo. Sossegado. Salzinho, tá sapecando meu cangote. é a pouco sobe. Eu agora pouco, daqui a pouco sobe. Então. Mas é assim que funciona, como diz tua avó, né? É. Tua avó é... Ela é... Ela é... Inventora de várias frases que pega no rádio, é a Dona Maria Paraíso, eu batizei ela de novo, Maria Paraíso, famosa frase, assim, é assim que funciona dela, um abração lá para a irmã Maria, que provavelmente vai assistir esse vídeo, e também Zé Paulo Ferrari, né, isso, Ricardão. O é Ricardão ele não gosta muito de chama ele desse nome, eu não sei porquê, né? É, aí a dona, dona Joana, tua mãe, não? É a Rosimeire. Ah, não sei porquê, eu vou pensar que era Joana. Não. Ah. É. É, e, e essas muralhas aí? Essa, esses portal aí, Julião. Você sabe do, do que significa isso? Essa aí é a entrada. É uma entrada, mas. Ah, aí Mas é. Aí é, é mas, mas cadê a cerca? Porque geralmente tinha de. Se fosse a entrada, tinha que ter uma seca, mas não tem. Né? É, mas, mas isso aí é enfeite, né? Para ficar mais bonita. a... Ah, na realidade, seu prefeito, né? Se um dia chegasse aqui até no prefeito de Paraíso, na realidade para ficar mais bonito, vocês tinham mandado limpar essa água aqui, né, seu prefeito? É. Pelo amor de Deus, olha aí. Verde, meia, quase podre. Isso aqui é um foco de dengue tremendo, né? A cidade está inteira bonita, né? Somente te dá uma limpadinha aqui que fica melhor ainda, né? E depois eu mando para conta para o Juliano César. <risos> <risos> Vamos lá, mais um pouquinho. Lá, Muito bem, gente. Olha aqui, ó. Estamos aqui numa praça. Não é central não, né? Me parece que é de, é de bairro. É, mas tem uma linda... Uma linda igreja católica aqui. Vamos mostrar um pouquinho. Ô, Juliano, deixa eu... Ah, o nosso amigo Juliano tá comigo aqui. É isso aí. É... Em que bairro que nós estamos aqui? Essa, essa é, praça que nós está estamos... É, no bairro São Judas ainda. São Judas. É. Uma praça toda arborizada, né? Olha aqui. É. Pessoal de... Lá da capital, pessoal de outros estados. É. No São Judas. Aqui é, é a São Sebastião do Paraíso, que eu sempre falo aí pelo, pelo programa, pelo canal. Meu amigo Juliano aqui tá comigo aqui. É. É, vamos dar uma rodada rodada pela, pela cidade aí para mostrar um pouquinho, né? Muita árvore, graças a Deus, ainda tem lugar tranquilo. É, Minas Gerais né, é o que mais tem, né? Não sei se você já andou em outras cidades. Você já foi para outras cidades, Juliano, da, de Minas Gerais? Não, é, já foi em Camusim, Santo Mais, São de Tomás São Tomás de, de Aquino aí? É. Isso? é. Já foi é, Ribeirão Preto, lá na não, cidade do Bônus. É, não, Ribeirão Preto já é São Paulo, mas pelo jeito é. a maioria das cidades de, de Minas Gerais é tudo bem arejada, né? É, Ele já foi quase toda a cidade. Inclusive, né? ó, vamos aproximar um pouco aí, ó, caminho em direção à, à escada, vamos mostrar um ah, pouquinho, ó, pouquinho ó, aquela... Aqui, ó, ó, por aqui, ó, por aqui, ó. É. É, vamos, vamos mostrar um pouquinho pro pessoal. É, eu Sim. gosto muito desse tipo de construção. E se alguém não conhece meu canal, tem canal lá também É isso, fala o nome aí é, Juliano César Diogo Diniz César. Eu postei um vídeo ontem lá Isso, olha só Já tá quase 200 acessos lá Beleza, né? Vamos lá Olha aí, ó Coisas bem zeladinhas, né? O pessoal É, parece que a prefeitura aqui Também coopera muito para isso, olha só aqui. Uma belíssima matriz Templo Católico a igreja católica tem um zelo danado pelos seus templos, né? Todo lado que a gente vai. Tem bastante vídeo lá no canal de Paraíba aqui também. Já vem muitos vídeos lá. Ah, certo. Ju Juliano César. Diogo Diniz César. Tá certo. É, esse nome é compilho. Com certeza. Uhum. É nome de barão, né? Oh. <risos> Olha só, a igreja tá fechada, mas dá pra gente focalizar um pouquinho, né? Está fechada. É só a noite, parece que vai abrir a noite só. Então tem aqui, Olha só. Uma praça totalmente tranquila, nós estamos aí estamos aí quase na beira do almoço, em pleno feriado, já é 15 para meio-dia. Cidade, cidade tranquila, eu não estou não sabendo direito se a, a prefeitura cancelou o carnaval. Você está sabendo de alguma coisa, Juliano? Se, se teve carnaval por aqui? Aqui não teve carnaval não, mas emendou tudo Eu vou trabalhar só na quarta-feira Ah, tá certo olha Na quinta-feira, quer dizer, eu vou trabalhar só na quinta Olha só esse arvoredo aqui, gente, olha Dá gosto de ver isso, né? O estado de São Paulo tem cidade que não, nem árvore tem mais Dá até tristeza, né? Muito bom mesmo Uma bela praça, vou chegar mais perto aqui, focalizar mais Tudo limpinho não se vê Larápios aqui ainda Que é o que mais se tem em outras cidades Olha só É o que mais tem em outras cidades É Tranqueira, lá, Larápios Perturbados, né? Muito bem, daqui a pouquinho voltamos, né? De mais um ponto aí de Paraíso Muito bem, gente, estamos aqui Bem no central de Paraíso São Sebastião do Paraíso é, Nós viemos caminhando, né? Do bairro do bairro São Judas. Agora viemos direto para o centro. Aqui praticamente tá tranquilo. Hoje é feriado, praticamente feriado nacional. Pouquíssimo movimento, mas é melhor para a gente inclusive gravar, né? É, hoje na, nas filmagens aí meu amigo Juliano César e o Juliano dá uma focalizada para lá. Ó, como é que tá o calçadão, gente? olha que vazio que tá. Hoje, feriadão, né? evidentemente, quase ninguém abre, né? Mas aquela aqui é tudo No Meio da semana, é, isso aqui tem um bom movimento Apesar de ser uma cidade pequena, não é igual Ribeirão Preto o Ribeirão Preto hoje com 650 mil pessoas Eu não sei a, a base certinha não, mas isso aqui deve ter umas 40, 50 mil pessoas Por aí é, não, não tem a base certa não Mas enfim, né? Na cidade pacata, tranquila tranquilo pra você que acompanha o nosso canal aí de longe nós vamos mostrar um pouquinho aí é, esse centro aqui dessa cidade aqui, né? é sul de minas é tá batan é sul de minas olha aí dá uma, dá uma olhada é, dá uma, mostra para eles aí Juliana olha os passarinhos aqui ó as, as, as pombinhas pôs, as pombinhas né eu tô caducando hoje Sim. é tá tudo tranquilo tá fresquinho aqui né uma parte que parece que tá Inclusive está chubiscando uma parte da cidade. Nós estamos aí aproveitando a bela sombra aqui no, no, na Praça Central. É, volta aqui para mim, Juliano. Enquanto é, é, devagar. Né? Hum. É. Isso mesmo, né? Vamos lá então. É, vamos continuar por aqui, né? E mostrar um pouquinho do pessoal. Vamos ver se você consegue acompanhar, Juliano. Acompanha eu aqui, ó. Olha aqui, vamos subir aqui até no coreto. Muito bem pessoal, acabamos de chegar aqui na praça central da cidade. Justamente começou aí a chuviscar, uma chuvinha bem fraquinha. Mas que eu tenho certeza que vai nos ajudar bastante aí a apagar a poeira, né? moradores aí de São Sebastião do Paraíso estava precisando aí dessa chuva né aqui é a matriz central logo mais adiante ali os pombinhos aí fazendo a festa pela chuva que Deus está mandando ali do lado ali vocês podem ver aí alguns casarões antigos ainda é uma área que ainda tem se encontra muito muitos casarões ainda Vou suspender um pouquinho aqui a parte do, do calçadão está totalmente fechado o comércio hoje alguns carros ainda transitando, mas pouquíssima gente no centro da cidade hoje, terça-feira de carnaval nós viemos para cá no domingo né e provavelmente retornaremos à nossa cidade amanhã agora no meio do, do chuvisqueiro fino saindo sol olha que maravilha isso aqui é é deus né só deus pode fazer algo especial assim e aqui dentro nós estamos aqui dentro do coreto né local que se fazia alguns showzinho, showzinhos de praça no, no passado. Hoje foi totalmente restaurado para poder a população aí se desfrutar um pouquinho. Mas é isso aí. Ficamos por aqui. Muito bem, né? Voltamos aqui. Aqui é parte do calçadão da cidade. Como eu já disse, né? Hoje está vazio porque é feriado, mas só tem os compadres pombinhos, né? Estão aproveitando é, o almoço, né, seu Juliano? Você tá com fome, seu Juliano? Ah, é, não. é, tá, olha para cá, ó. Não, ainda não. Não, ainda não. Mas tá quase, hein? Mas é o que? 20 para uma, é uma, é 15 né? para uma, né? É, olha só, mas é. Olha onde a gente tá, né? Debaixo de uma belíssima árvore, né? Uma sombra espetacular. É, a gente andou a base de uns 30 minutos a pé para chegar até aqui. Pertinho. Mas valeu, né? Lá de casa até aqui, Estávamos precisando de exercício, né, é Juliana? Vamos fazer uma caminhada, né? Para é, perder é, um pouco a barriga. Justamente. É. Barriga que tem de sobra, não sei em mim, né? <risos> é, olha lá, ó. vamos mostrar um pouquinho. Isso aqui parece que é um, um tipo de um, uma cobertura que fizeram para ficar algum show, alguma Vai, coisa, é, né? Bernadão, não sei, aqui é, o calçadão é. não é tão grande igual o Ribeirão Preto. É. Ali na frente o Hotel Cocine, um dos mais velhos da cidade. É, e os mais um Tem dos mais, mais caros loja, também, né? Mais loja ali, ferveteria. Então. É um dos mais caros, que eu já fiquei nesse hotel, é caríssimo. Magazine Luiza aí. E a qualidade é péssima também, né? Parabéns. Magazine Luiza, um o um banco ali, e é toda então, loja aqui. Exatamente, é ó. A Bahia, tudo. Eu fico encantado com a. É, a falta a falta de sujeira desse, desse lá calçadão. Outro lado de também, no outro lado de lá, lá por Ribeirão Preto eles, eles comenta é. muito a, a falta de limpeza. Aqui não a é falta de sujeira, não tem um papel no chão, Então aqui é Olha ele aí, aí, ó. Limpa, né? mas, ele limpa, Mas deixa um pouco de sujeira também. É, né? então. é porque é causa do vento também joga tudo para lá. É, né? nem tudo é perfeito, né? É. Nem tudo mas perfeito. Limpa, sim, mas caminha um pouco aí, Juliano. Vamos, vamos acompanhar você, vamos, vamos ver se a gente mostra um pouquinho aí o pessoal. É. Olha só, comércio, isso aqui no meio da semana costuma ficar entupetado de gente, né? É, para quem não conhece o meu canal, dá uma passada lá. Tá, qual que é o nome do canal? Fala. É Juliano, César, ah. César, Diogo, Diniz, Diniz, Zeno final e César. Tá certo então, vamos lá, vamos pegar a imagem lá do outro mil lado. mil inscritos. Tá bom, vamos lá. Muito bem, aqui nós já estamos aqui no outro canto da praça. É, demos uma cortada somente para caminhar um pouco para não tremer o vídeo. É, olha aí, seu Juliano está gordo forte redondo, ou quer dizer, novo, né? É tudo é. <risos> Olha só. Uma aqui, isso, isso aí é. Isso aí é, o corredor, de, é o, o corredor do solteiro, Juliano. Quem diz que quem passa sete vezes aí casa. Você, é por isso que você tá aí <risos> dentro. É. é, diz que é. ganha, ganha a benção por inteiro. Se você passar sete vezes, você casa com a baiana. <risos> Porque você não gosta? Ah, é. pra mim não, não isso tô, aí é... Eu tô chegado Olha lá, a patrulha aí que é Aqui patrulha. em Minas é de... Feliz, é, aqui, é, aqui em Minas é de outra cor né, Os patrulheiros, né? É, polícia, bombeiro, é tudo aí Tá certo, olha aqui O hotel Cocina aqui de outra posição Hotel mais caro da cidade. Não é porque é qualidade, não. Esse, esse hotel é velho e não tem qualidade nenhuma. Eu já esse fiquei nesse é trem, hein? Bom, hein? É, já fiquei nesse trem aí já. Tem coisa muito melhor aqui. Sim. Hotel das Acácias mesmo é muito melhor, coisa boa. E assim por diante, né? E assim vamos. Aonde você vai? Na Praça da Ponte. Vamos lá então. Vamos desligando aqui e vamos caminhando em direção à Praça da Lagoa. Bem gente, estamos aqui em outra parte da cidade agora Você é, pode ver aí o comércio Não é uma cidade tão grande, mas tem um comércio muito bonito aqui né? E umas, umas casas no estilo colonial ainda Mas tem umas, umas coisas muito modernas também esse prédio aqui, por exemplo, você pode notar que não é uma cidade parada no tempo Mas sim, algo que conserva a sua história e também tem coisas novas, né? Esse prédio aqui parece que já é meio antigo. Eu tô aqui perto de um prédio aqui que pa não parece, mas é, né? Isso aqui é uma escola? O que, que é, Juliano? É, uma escola. Fica ali, fica, fica ali na frente da câmera ali, ó. Isso aqui é escola, é, é antigo demais esse prédio, pelo jeito, né? É, é a escola Campos Amaral. É a escola Campos Amaral. Olha só, o feitio do prédio aqui, provavelmente uma das primeiras escolas. Se não fosse a primeira, é uma das primeiras, né? Eu não sei se é a primeira, a segunda, não sei se é a terceira, é por aí. Mas é assim por diante, lá já do, do outro lado da rua, já uma, um tipo de construção já bem moderna. É, em gente... Todo lado que a gente vai, tem, tem pombinha, pombinha procurando alimento. São Paulo já não tem mais, que já comeram todas. todas. É, o, o que já venderam de panela para fazer pombinha lá não está escrito. Né? É. Tem algumas lojas ali, ali é os banheiros... Então, vamos lá, vamos caminhar um pouco aí Juliano, vamos, vamos dar uma olhada nesse prédio antigo aqui. Aí é a Olha só. Campos de amaral. Campos de amaral, vai saber. Escola Acho... cadual campos de amaral. Aquela que Pedro Álvares Cabral estudou. <risos> Rapaz do céu, olha, cada lugar que a gente vai tem árvores. Árvores do lado de árvores. Olha que coisa bonita. E é bem grande aqui também, olha. Olha só esse prédio, gente. Coisa bonita. Hoje nós estamos praticamente dando uma rodada dentro do centro de São Sebastião. Toda vez que eu venho aqui eu filme algum pedacinho, mas hoje estamos pegando grande parte das coisas. O Juliano, eu estou vendo lá do outro lado da rua algumas casas em, totalmente restauradas. Vou co cortar as imagens aqui e voltar lá do outro lado. Lá. Vamos lá. Muito bem, mais um casarão antigo e, Incrível que pareça, a maioria deles estão totalmente restaurado aqui Com uma financeira, né? É, ocupado por uma financeira Só que pelo modelo a gente já sabe que é uma coisa muito antiga, muito histórica A cidade toda né, tem vários e vários casarões no modelo antigo totalmente restaurado. Que dá gosto aqui, o prédio dos Correios, pelo que eu fui informado. É o Correio. E uma coisa que eu notei, né? Tem muita empresa de mototáxi aqui na cidade, é. né, Juliano? Tem muito. E quanto Tem mais... A cidade inteira é mototaxi. Quanto mais a gente, a gente roda por aqui, você vê mototáxi de todo lado, aqui a A cidade de mototáxi pode vir aqui em Paraíba. Olha aí. Pode aqui vir É a partir de R$10,00 é mototáxi. Misericórdia. Aí não, arranquei pena. Então. <risos> Eu tô brincando, nem sei tempo Mas eu acho a partir daí. Ó. Mas é isso mesmo. Mas mas é por aí, ó, lá pra frente. Tá, vamos pegar de frente esse correio aqui. Prédio do correio daqui de Paraíso, olha aí. Também bem antigo. Não está mal não, né? tá bem conservado até. Parece que o pessoal tem zelado, né? Ali na frente... Famoso banco aí que todo mundo conhece. E ali, um famoso restaurante que eu já almocei demais, inclusive. Tem uma bela fama. Foi construído ali no, num bequinho ali, ó. É, fizeram um tipo de uma... É, então. Fizeram um modelo ali dos anos 50, aquela rua ali, ó. É, aquela rua ali chama... Ah. É, Paraíso Antigo. Paraíso Antigo, porque é uma rua que está no modelo antigo de Paraíso, né? E eu já gravei essa rua, lá no meu canal também. É, aqui ó. Paraíso aqui, Antigo. Aqui, é um, aqui é um belíssimo restaurante, né? Que tem uma ótima comida, que eu já até vim almoçar várias vezes aqui. Então, Paraíso Antigo. E o nome é isso aí, ó, porque a rua foi restaurada no, no modelo, né? Modelo daquela, do Paraíso de 1950, 60, ó. Tem até a barca ali também, ó. Justamente, ó. A rua Paraíso Antigo. Tudo no modelito antigo aqui, dos anos 60, 50, alguma coisa assim. É por aí, né? E é um belíssimo lugar. Você que vinha em Paraíso, não se esqueça, né? De vir apreciar a comida deles aqui, que vale a pena. E tem em frente ao Correio aqui. Aí, ó, prato executivo, R$14,90. É, é, no caso. Você já, já vem me metendo a mão no bolso, porque aqui a, a comida é mais cara que São Paulo, né? Com certeza. Aqui a comida é boa, hein? Aqui tem que fazer regime, né? Por que você que tá tão gordo assim? Você deve estar tá gastando uma grana veaca, né, velho? Vixe! É! Eu já estou vindo aqui é, todo dia. É, com certeza, isso aqui tem é uma comida maravilhosa, viu? Já vim aqui, uhum. é magnífico, posso te garantir, viu? Aí vamos lá, vamos ficar por aqui. Olha aqui, gente, nós passamos, estávamos passando aqui, em direção à Praça da, da Fonte... Encontramos aqui esse belo templo da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Provavelmente, eu não, eu não entendo muito, não conheço muito esse ministério, mas deve ser a original, né? original que chegou no Brasil. E aqui tem um belíssimo templo dela, que é uma igreja tradicional, que tem sua zela pelo seu nome. Provavelmente ainda prega o Evangelho Santo ainda de Jesus Cristo, né? E aqui uma visão... Uma visão aqui da, da rua que nós estamos andando. Aquele ali é, ele é antigo em construção. Agora é, não sei, Mas parece que é antigo. É, tá parecendo sim, não tenho muita certeza não. E aqui vamos continuar até na praça, né? Vamos continuar até na praça, caminhando mais um pouquinho aqui já já nós voltamos com mais imagens. Pronto, gente, aqui chegamos aqui praticamente na esquina da praça que nós estávamos caminhando, né?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 Tá um pouquinho abafado, mas imagina. Olha, tudo rodeado de... É um belíssimo lugar, né? É. Belíssimo lugar. Tranquilo. Sossegado. Salzinho, tá sapecando meu cangote. Daqui a pouco só. Se eu vesti com a daqui a pouco só, Então. Mas é assim que funciona, como diz tua avó, né? É. Tua avó, é, ela é... Ela é...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 É ele. O Ricardão ele não gosta muito que chama ele desse nome, mas não sei porquê, né? <risos> é, aí a dona, dona Joana, tua mãe, ou não? É a Rosimeire. Ah, eu não sei porquê, eu pensava pensar que era Joana. Não. É. <risos> é, e, esse, e essas muralhas aí? Essa, esses portal aí, Juliano, você sabe do, do que significa isso? Esse aí é a entrada. É uma entrada, mas. Ah, aí Mas é. é, é, é mas, mas cadê a cerca?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 A cidade tá inteira bonita, né? Somente te dá uma limpadinha aqui que fica melhor ainda, né? E depois o senhor manda para a conta para o Juliano César. <risos> <risos> Vamos lá, mais um pouquinho. Olha aí, gente, ó, mais uma construção antiga. Fica meio, fica meio na dúvida. Ô, Juliano, você não tá, vendo, não tá conseguindo ver isso? É a igreja, o que, que é? Ah, não se é igreja não, Mas não sei é igreja, alguma coisa. Mas que é bonito é, né? É bem construído aqui do lado aqui o hotel das acácias isso aqui é um dos melhores um dos melhores da área viu eu já eu já fiquei muito nesse hotel naquela naquele naquela varanda lá a última lá ó, onde eu ficava muito confortável muito bom é uma, uma opção muito boa o pessoal que vem para cá ficar nesse hotel aqui agora essa construção que eu não sei dizer o que é não mas por sinal muito lindo hein. Vamos levantar um pouco a câmera. É quando vem carro assim é bom a gente levantar a câmera porque os caras é embaçado, não gostam de, de ser filmado. Tem uma pedra lá, É então. E continuamos caminhando aí por, por paraíso, né? Mostrando as, algumas coisas aí pro pessoal. Vamos lá. Olha só gente. Aqui eu não sei o nome dessa avenida, mas olha o tamanho dessa igreja parece que é, também tem um colégio aqui do lado olha como é chique essas construções e uma belíssima avenida também deve ter muito movimento nos dias que funciona o comércio né? olha só hoje está sossegado tranquilo demais Oh, Juliano, conseguiu o nome? Fala pra mim, fala pra nós aí, qual que é o nome dessa avenida? Ângelo Calapioli. Ângelo? Ca... Ângelo? Calapioli. Calapioli. Calapioli. Vixe, suia? Que nome esquisito? Ângelo Calapioli. Avenida, é. avenida Ângelo Calapioli. É. Olha, gente, a estrutura dessa construção é espetacular, né? uma igreja que provavelmente seja do século passado. Está totalmente restaurada, ainda, ainda está em restauração, pelo que me falaram aqui. É incrível, né? Que, acho que é um dos únicos estados brasileiros que dá presta atenção na sua história né estado de são paulo tanto de prédios que estão caindo abandonados pelo governo ali um belíssimo painel é. de propaganda muito chique eles tanto presta atenção na história restaura seus prédios como também tem coisas tecnologias também né? é uma cidade que realmente vai para frente Pensa em tudo. E deve ter uma comida muito boa, né? Porque os habitantes são gordinhos, desse jeito aqui. É, tá bem gordinho, forte. Isso não é, não, tem, não é por uma casa. A comida deve ser boa, né, Juliano? É um restaurante ali. Então, é restaurante para todo lado. Cada 10 cada corteirão tem um. E, então, já já nós vamos procurar alguma coisa para comer que já tá na hora. Vamos lá. Muito bem gente, vamos lá Chegamos aqui na praça da prefeitura da cidade Olha só quanto verde, que coisa linda Aqui do, do nosso lado, aqui o nosso amigo Juliano César 89 quilos, bem redondinho E aquele giro na câmera aqui, ó, para vocês terem a ideia Muito verde Prefeitura Municipal, parabéns ao senhor prefeito Que eu não, não o conheço Tirando a praça da, da fonte, o senhor mandar limpar lá, tá tudo ok. O senhor, parabéns aí à é sua administração, tá bom, seu prefeito? Se chegar aí algum funcionário puxar saco, que for mostrar pro senhor, parabéns ao senhor. Não conheço e nem quero conhecer, mas está de parabéns. Muito bem, vamos lá. O meu canal está é lá no YouTube também? Isso. Né? Juliano, César Diogo Diniz, César, é só dar uma passada lá, César bem-vindo. Isso, ó, Juliano, o que, que é aquilo ali? Uma vez eu vim aqui e... Ah, eu cheguei é. até aqui, tinha um, um jogo de bingo aqui à noite, uma festa junina, sei lá o que, alguma coisa Parece assim. um aquele ali. É, aquele aqui, né? É, pelo aquele... lá. Vai ali e chacoaia chacoalha ali, se cair coco é, é, é coqueiro. <risos> Agora é. se cair abóbora, Sim. não é pé de abóbora, é, já estou te a ali, ó. Ai, Vamos lá, vamos lá, vamos na estátua ali. É, é a estátua de quem ali? Esse é um, um de dúvida ali. É? Olha. Olha, será que aqui eles, eles respeitam os idosos? Que tá difícil lugar pro pessoal respeitar, pessoal de idade, né? Olha só. Mas você não anda correndo assim não, que eu, eu, eu, eu, daqui a pouco eu tenho que pegar uma carroça para te acompanhar, né? É, <risos> eu tô andando devagar. Né? É, ali ó. Aí é, as escadarias aqui, subindo, um, dois, três, marchando, um, dois, três, marcha soldado. Olha lá, guardião do povo para a entela, Olha só Dessa cidade Tá certo É alguém que pelo jeito fez... Será que é de alguém que fez algum bem ao pessoal? Será isso? Vamos aproximar mais, tem alguma praça aqui? Tem uma maleta ali Tem gratidão do povo paisense pela valiosa ajuda na edificação dessa cidade ah, Deve ser... Deve ser gente que do começo da, da fundação né? Provavelmente dele ali, ó. Então É muito bom E ali a prefeitura municipal é, apoia ali prefeitura. Sempre com cobertura de verde por todo Aí lado é Outra prefeitura municipal também. Outra? Secretaria. A, secretaria. É a secretaria É porque de duas prefeituras ninguém merece né já, já um prefeito para comer nas costas do povo Agora dois Ninguém merece o negócio hein? Prefeitura municipal de Secretaria Isso secretaria. Ninguém merece a coisa, hein? Eu, eu vou fazer o seguinte, ó. É... Aqui... Será que nós vamos pegar chuva ainda, Juliano? É, ó, ah, não sei. Olha só. Só Deus quem sabe. Mas você sabe que depois de 50 eu não posso molhar os pés, né? Se eu, se eu pegar a chuva, como é que vai fazer? Você vai me levar pra casa nas costas, né? Depois de 50. É. Eu ainda tô novo, né? Eu tô na, quase chegando na casa dos 30, né? É, então, eu.. Tô com 27 anos. Mas só para você não ficar preocupado, é só depois dos de 50. Eu não tenho 50 ainda, eu vou fazer em outubro, então você não vai precisar me levar para cá nas então, costas. quase chegar né? na casa dos 30. Então. É, tá bom, vamos caminhar, muito hein? bem, gente. Olha, é, deixa eu só dar um aviso para você que tá aí é, assistindo nós. É, nós estamos em terça-feira de carnaval, estamos em São Sebastião do Paraíso. E também não se esqueça, né, na nossa Rádio Saudade do Sertão, você me ouve de, de terça a sexta, de segunda-feira é minha folga, né? Eu mereço também, com é quase, um quase meio século nas costas, não vou trabalhar na segunda. De terça a sexta, é, das 7 às oito e cinquenta, pela Rádio Saudade do Sertão, você pode acessar. O irmão Bonner vem, vem, é, vem aqui em mim comer queijo. É, não, mas eu, queijo? E pão de queijo? Isso aqui é uma cidade que pra todo lado, você vai, Juliano? Sim. É, os hotéis têm balaio de pão de queijo, Isso, então, é, o, é o símbolo dessa terra. Mesmo. É, toda vez que você vai tomar café nos hotéis aqui, um balaião de pão de queijo e o resto é só comprimento. É, eu acho que eles, eles acham que os paulistas é viciado em pão de quijo, e é verdade mesmo, né? Você está certo, viu? Ó, oh, eu, eu já fui paulista, eu nasci em Ribeirão Preto, morei hum. em Ribeirão Preto, e morei sete anos em Ribeirão Preto, e agora estou aqui em, Na, em Ribeirão Na realidade, então, você é paulista, você está mi, mi, migrante aqui, né? Como é, um migrante aqui. Eu nasci em Ribeirão Preto, lá onde o Momboni mora, lá. Tá certo. Lá. Aí, aqui assim, eu estou morando faz oito anos, assim. Tá certo, então, vamos encerrando mais, mais uma vez, já já nós voltamos com mais imagens. Gente, agora é eu, hein? Agora é eu, o seu Juliano está filmando, nós estamos aí revezando redesão profundo, né? É, uma hora é ele, outra hora é eu que estou aí na, na frente da câmera. Agora eu gostaria de mostrar para você que está acompanhando as nossas filmagens pela cidade, um pouquinho aqui dessa lagoa. Juliano, é, foca lá, foca naquela na lagoa, a famosa lagoa do, do bairro Lagoinha, aqui em Paraíso. Olha só, Apesar de estar bem nublado hoje, ainda dá para o servir direitinho depois na frente local. É, geralmente, no final, no final de semana, o pessoal se reuniu muito aqui na beira dessa, dessa lagoa. É, enfim, o pessoal aqui é muito apegado, praticamente. Né? Não é igual às outras cidades, que cada um para si, Deus para todos. Né? O pessoal se reúne muito. É, é muito aconchegante isso diz. O pessoal aqui é muito hospitaleiro. É, o pessoal vem de fora, é, imediatamente quando se encontra com alguém aqui, todo mundo fala bom dia, todo mundo se cumprimenta. É, não é igual as grandes cidades aqui, todo mundo passa de cabeça baixa e você não tá, pode falar um bom dia que é mal retribuído. É realmente uma cidade que vale a pena você visitar. São Sebastião do Paraíso uma paixão hein, de todo mundo que gosta de ser com a tranquilidade. Ô, Juliano, dá, dá uma, um focal aqui nessa, nessa, nesse calçadão aqui, ó é, mostra pro pessoal o calçadão da, da Lagoinha. Olha aí, ó. aqui do lado está tá vendo o calçadão, algumas residências fica aqui dentro da Lagoinha e geralmente no meio da semana, aí, no final de semana o pessoal para cá, outro, alguns casais de namorado, outros também para trazer as crianças para brincar enfim é muito bom, bom demais da se, se você não conhece tenha, se, se tiver a oportunidade não deixe de vir a São Sebastião do Paraíso você não vai se arrepender muito bem pessoal, estamos aqui novamente aqui na, em outra parte né? em outra posição da é a Lagoinha, da Lagoinha né? é... Você não lembra do barco aqui não, Juliano? Tinha uma, uma canoa aqui algum tempo atrás, né? Sim. É, pirulitou, sumiu. É, sumiu. Ó, gente, olha aqui, ó. Vamos jogar um pouquinho aqui, ó. Olha, olha que beleza. Isso aqui fica bem pertinho do centro da cidade, ó. Onde o pessoal vem passear no final de semana, vem namorar, vem, vem, vem comer lanche, vem ficar gordinho, ó. É. <risos> então olha só quanta água bonito bem limpinho a prefeitura zela direitinho Ô, Juliano vamos vamos passar pela ponte o pessoal ver mais as imagens vamos lá vamos vai mostrar para o povão aí que hoje você hoje, hoje, hoje você vai, vai, vai, vai ser o nosso guia vai vai vai pode subir vai. sobe sobe é, sobe, no sobe na frente canal tem vídeo é, dessa é, alavanha, sobe aí. vai subindo aí Juliano, é, lixo, é isso vamos lá Rapaz do céu. Moço o céu. Ô, oh, trem doido. Eu esqueci meu jumento em casa. Olha só, olha ali, olha ali bem no meio, gente, ó. Olha que chip que é, ó. Ó, tá bem, é tá bem no meio da cidade. Olha só. Isso aqui é um rodeio geral pela pela lagoa, nós estamos no meio dela né, aqui tem uma casinha, uma casinha provavelmente os casais de namorado vem pra cá de noite, olha que legal que é uma visão geral casa das bombas nosso amigo sorvet sorveteiro aqui eu vou até aproveitar né você quer cê quer sorvete juliana ah vamos lá vamos desligar a câmera um pouquinho para chupar o sorvetinho já já voltando Isso aqui é, isso, é essa parte aqui da ilha, o Juliano, eu tava lembrando aqui que a tardinha que é bonito, os passarinhos, a tardinha e o, o nascer do sol, eu já tive aqui, tive a oportunidade de estar aqui no, no raiado do sol, os passarinhos tudo voando aqui, pousando, fazendo aquele barulho gostoso, né? É verdade. É, a natureza é, se alegrando, né? É, você sabia que os passarinhos é muito mais... É, um campo lá também... Então, um de futebol, da, da, da Só ficando no, nublado aqui, né? Parece é. que as imagens de perigoso ficam um pouquinho escuras, né? É, porque vai chover. É, então. Mas vamos tá pegando aí mais um pouquinho das imagens e já já nós estamos retornando é, pro bairro Lagoinha. Bairro Provavelmente bairro. é São Judas, né? Bom, bom bem lembrado. Bairro São Judas, e né? bem capaz que de descer a água aqui, ó. Olha como é que tá o tempo. E não vai demorar muito. Se demorar, é claro, nós vamos se molhar. Uhum. Vai tomar banho hoje, hein, velho? Vai tomar é. banho. É, hoje não é sábado, né? Não. É complicado, hein? Uhum. É Mas tá bom. <risos> é isso aí, gente. Ficamos por aqui. Um abraço.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 Quatro dias tem início aqui, não sei. Olha só. Uma praça totalmente tranquila, nós estamos aí. Estamos aí quase na beira do almoço, em pleno feriado, já é 15 para meio-dia. Cidade, cidade tranquila, eu não, eu não tô sabendo direito se a, a prefeitura cancelou o carnaval. Você tá sabendo de alguma coisa, se teve Se teve carnaval por aqui?